A BetSupremacy é, oferece 20 dólares free sem depósito, mas isso pode ser 40, eu vou explicar como nesse vídeo aqui. Antes disso aí, se você não conhece os outros vídeos aqui do canal, recomendo é, se inscrever e assinar aqui o sino. Inclusive tem esse vídeo aqui intitulado 78 dólares de bônus sem depósito em 8 casas onde você pode ver que oito casas que oferecem na soma aproximadamente 78 dólares. Basta você clicar aqui em mostrar mais e você ver as outras casas que oferecem esses bônus. Então a Bet Supreme ela oferece 20 dólares, mas isso pode ser 40 dólares. Isso mesmo, ela oferece apenas 20 e eu pude verificar em minha conta quando eu fiz o cadastro tinha lá a opção de reclamar o bônus duas vezes então eu utilizei o bônus uma vez perdi voltei lá na minha conta e por minha surpresa para minha surpresa ainda estava lá o bônus mais um bônus de 20 dólares sem depósito então se você não tem uma conta na bet supremacy você pode conseguir até 40 dólares sem depósito ou mesmo que você já utilizou seus 20 dólares e perdeu, se você voltar na sua conta aí pode conseguir mais 20. É, então são 20 que eles oferecem, mas pode ser 40. Para você ter direito ao bônus, você precisa é, primeiramente cadastrar aqui e esperar 24 horas para solicitar o bônus. Eles mesmos vão te enviar um e-mail 24 horas depois dizendo que você já pode solicitar o bônus. Também é importante que você faça apenas um cadastro por ip apenas um cadastro no seu computador para não ter problemas aí depois se você tiver mais de uma conta sua conta pode ser bloqueada ok então vamos ver aqui os termos e condições para retirar esse bônus aqui é então você não precisa depositar viu sua conta esperou 24 horas solicitou seu bônus já vai receber depois de recebido seu bônus você precisa cumprir um rollover de 15 vezes. Esses 20 dólares precisa ser apostado 15 vezes para você cumprir o rollover. Então você terá que apostar aí no total no mínimo 300 dólares. Você não precisa apostar de 20 em 20. Se não me engano a primeira aposta por ela ser ali um, um bônus de 20 você tem que apostar exatamente esses 20. Mas posteriormente você pode apostar o valor que quiser. O total no final aí vai dar 300. Depois de de cumprir o rollover, caso você fique positivo na sua conta aí, você pode retirar no máximo 100. 100 dólares feitos desses 20 que você ganhou. É, e para retirar esses 100, você precisa fazer um depósito de 25 dólares. Isso mesmo, para retirar os 100 que você ganhou, você precisa depositar 25 dólares. Se você ganhou mais de 100 depois que comprou o rollover e você pediu uma retirada o que exceder a 100 você perderá então é, você precisa fazer um depósito aí de 25 e fazer um rollover de no mínimo seis vezes depois que você depositou 25 você precisa fazer um rollover aí de no mínimo 6 vezes que vai dar 150 as odds para cumprir o rollover dos dois rollovers aqui falados, tanto do, do rollover referente ao 20 dólares de bônus que você recebe é de 1.5. E o outro rollover dos 25 que você depositará para retirar também é de 1.5. Essas são as odds, 1.5. É, vou mostrar aqui como que você faz para solicitar o bônus. Depois que você criou sua conta, esperou 24 horas, até aqui mesmo na própria página da promoção tem explicando como solicitar. Você vai clicar nessa ícone do presente. Depois vai aparecer lá o nome dos bônus e você vai clicar em, em reclamar. Depois de reclamar você vai ver que o seu saldo igual está o meu. Vou clicar aqui na minha conta. Você já vê aqui ó, que já, já cancelei o bônus. Aliás, já reclamei o bônus, já solicitei e já está ativado. Tem outros bônus aqui. E quando você fazer a sua conta, você vai ver que esse bônus de boas-vindas estará repetido. Estará duas vezes, pelo menos na minha, na minha conta estava assim. Utilizei uma vez, perdi, agora reclamei de novo. Se você der sorte, talvez na sua conta também tenha ele duas vezes. Mas se não tiver... Não tem problema, uma vez é garantido. Para provar aqui que eu estou falando que realmente eu recebi duas vezes o bônus de 20 dólares. Estou mostrando aqui a minha aposta feita com o meu primeiro bônus. Foi até uma, uma aposta perdida no jogo do Manchester que aconteceu no dia 22 do 11, aí Com uma odd de 1.92, infelizmente eu perdi. Esse foi o bônus recebido de 20 dólares sem depósito. Agora aqui em bônus tem outro bônus de 20 dólares. Recebido esse aqui, eu solicitei hoje mesmo, estava aqui na minha conta, mas eu não havia percebido. Tenho 14 dias para cumpri-lo. E você vê que são realmente dois bônus de 20, somando 40 bônus sem depósito aqui na Supremacy. É, vamos entender esse, esses termos melhores aqui. Por exemplo... Esse termo aqui que diz a retirada máxima de ganhos resultantes de apostas usando bônus grátis de 20 dólares de boas-vindas será de no máximo 100 dólares. Qualquer montante vencedor excedido será perdido no saldo da conta ao processar o pedido de retirada. Então no máximo você pode ganhar 100. Um pouco mais para baixo diz aqui que para retirar os ganhos de boas-vindas o jogador deve fazer pelo menos um depósito de 25 dólares e cumprir o rollover. Então, se você fizer aí as suas apostas, você vai poder retirar no máximo 100. Não importa se você ganhou mais ou menos, vai poder retirar apenas 100. Para retirar, você precisa depositar 25, ok? Mas, porém, você só pode retirar no máximo 100. Então, você retirando no máximo 100 menos 25 que você mesmo depositou, o máximo que você pode ganhar com esse bônus aqui são 75 dólares se você for fazer a retirada depois de cumprir o rolover fazer o depósito dos 25 dólares e também cumprir o rolover o máximo no final que você pode retirar é apenas aliás apenas não é 75 dólares assim como em qualquer outro site para você fazer uma retirada você precisa verificar a sua conta então depois que você criar a sua conta quando você for fazer a retirada você precisa entrar em contato aqui com o site para verificar sua conta, enviar seus documentos, uma de residência, etc. Geralmente eu faço isso, é a primeira coisa que eu faço em todas as casas. Depois que eu faço meu cadastro, eu já verifico a minha conta, para não ter problema, para já adiantar tudo para quando eu for fazer a retirada. Para fazer a verificação é muito fácil, você entra em contato com o site e pede eles para informar um e-mail para você enviar seus documentos. Depois disso, sua conta já está verificada. E se você já comprou o rolover e fez tudo certo aqui, poderá fazer o saque desses 75 dólares aí que você conseguiu. 75, é, eu estou falando já reduzido os valores que eles estipulam aqui, de fazer retirada no máximo de 100. E ainda tem que fazer um depósito de 25 para só depois fazer a retirada. Então, dessa maneira, você pode conseguir aí até... 150 dólares aqui na Bet Supremacy, porque como eu disse, eu consegui duas vezes o bônus de 20 dólares. Se você der sorte, ou talvez isso seja normal em todas as contas, seja 20 dólares de bônus de boas-vindas sem depósito.